Convenhamos, a assertividade é o que define a arte da conversa bem-falada, o que, aliás, iremos discorrer sobre, no conteúdo de hoje. Mas antes, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa. Apreciar uma boa conversa hoje em dia é uma das coisas que falta nas pessoas. Um bom café e uma prosa agradável já se tornou algo banal, as pessoas, em sua maioria, não mais sabem apreciar o valor desta. E para que entenda o ponto do qual a situação se encontra, pessoas que ainda o apreciam nesses momentos, usam de táticas para conseguir reter a presença e a atenção de seus parceiros de conversa. Com uma tática muito simples e sutil, ao oferecer um chá para suas visitas, elas esquentam este ao máximo, para que assim a pessoa demore a beber e estas passem algumas horas gozando de um bate-papo agradável. Logo entenda, no nosso convívio, será necessário usar de algumas táticas sutis como estas, e também de falas assertivas no discurso, para que consiga expressar as suas ideias com mais clareza, de forma com que a outra pessoa compreenda com facilidade o que está querendo dizer, explorando com bastante habilidade diversas vantagens que a fala pode trazer, enfim, isso tornará possível que você colete informações e direcione também a conversa para campos capazes de proporcionar oportunidades. Afinal, conseguirá modelar as suas frases para assim ter o desfecho do qual bem entender. Enfim, recordo-me de um inscrito, Lucas, que me perguntou a seguinte coisa. Como fazer para ter uma boa oratória? Pois bem, meu caro amigo, complementando aquela dica que lhe dei, Sugiro ainda que se acostume com palavras difíceis e consiga-as pronunciar com bastante habilidade. Para isto, sugiro ainda que leia a Bíblia, pois além de aprender bons ensinamentos, passará também a conseguir maior domínio sobre suas falas. Porém, perceba que a arte da conversa não engloba somente saber pronunciar bem as palavras. Ela é um aglomerado de diversas competências que você adquire através da sua própria experiência. E com sua racionalidade, as organiza bem para serem precisamente assertivas. Se já identificou que a sua fala é essencial para o seu sucesso? Ótimo. Meio caminho andado para a conquista deste. Agora basta que a desenvolva bem, sendo comunicativo e usando das falas certas nas diversas situações. Pois veja bem, a conversa te leva a várias situações. E caso as use da maneira certa, essa te levará sempre a vantagens ao contrário daqueles que não as dominam, fazendo com que estes caminhem em direção a danos e prejuízos. E é por essa razão que os indivíduos atribuídos dessa qualificação se dão bem, pois em comparação com a grande maioria que não dominam suas próprias falas, estes ganham destaque. Suas falas representam as atitudes que tomam para alcançar o sucesso, e na questão de achar que assim estará revelando demais suas intenções, Perceba que essa só exercerá essa função, caso você fale sobre elas. Caso não fale sobre elas, elas continuarão confidenciais. Você não é obrigado a falar nada do que não queira transparecer para outros indivíduos. Aliás, você ainda é capaz de ser uma pessoa comunicativa e conseguir ainda resguardar assuntos particulares dos quais não lhe convém falar. Observe como é simples. Se comunicar não significa que você irá se expor ou irá se descuidar e acabar confessando assuntos particulares da sua vida a outras pessoas. Você apenas irá conversar para obter vantagens, ganhando carisma e intimidade das pessoas, e até mesmo a confiança delas. Portanto, perceba o quanto a comunicação pode facilitar o seu caminho para o sucesso.